My driver, Lucas aqui e eu quero hoje te dar 50 reais de desconto no seu combustível, é isso mesmo, 50 reais para você poder rodar o seu domingo aí ou segundo. eu não sei quando você for rodar, mas você vai ter 50 reais de combustível no seu tanque totalmente gratuito, gostou da ideia? Só que é o seguinte... Para você conseguir aproveitar esse desconto, esse cupom especial que o próprio Mercado Livre, o Mercado Pago, disponibilizou para a gente, você precisa ter um cadastro com eles. Você tendo um cadastro com eles, eu vou mostrar para vocês aqui acompanhando na tela, vocês vão inserir esse código de desconto, olha só, vocês vão inserir o código de desconto, acompanha comigo aí, hein? vocês vão colocar aqui, ó. insira seu cupom de desconto, vocês vão digitar ML, Shell 50 e vão inserir. Como eu já inseri, quer ver? Já já não vai dar certo. Você já usou esse seu desconto porque eu já utilizei o desconto. Se aparecer cupom ativado, corre até um Shell abasteça no mínimo R$ 55 reais, e você vai ganhar esse cupom de desconto. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu já fiz o abastecimento. Aqui, ó, você comprou o etanol. E olha só, acompanha comigo aí, ó. Etanol, abasteci 21,44. Me deu 50 reais de desconto. E eu paguei só 10 reais porque eu abasteci R$60,00. Então, corre lá, meu amigo. Eu não sei até quando esse cupom vai funcionar. Não sei os requisitos, porque eu recebi também no grupo de WhatsApp. Eu estou compartilhando para você. Porque talvez você esteja precisando também, né? Ou se você estiver precisando, pelo menos já é um dia de combustível pago na faixa onde todo o seu lucro será seu. Beleza? Então, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, todos os amigos motoristas. Quem sabe alguém está precisando aí de verdade. E e se você gostou desse vídeo, já dá o like aqui e não se esqueça, é nos postos Shell, viu? Não é qualquer tipo de posto. Você tem que ir no posto Shell, ah, eu até esqueci de falar, pera aí, você tem que vir aqui ó, e clicar em pagar com Shell Box, tá vendo? E aqui você vai digitar o código da bomba, ele vai aparecer a guagem início do abastecimento. E assim que o frentista abastecer, vai aparecer o valor que você tem que pagar e pagou. Você pode colocar o seu cartão de crédito ou se você já tem a maquininha do Mercado Pago e já tem algum saldo disponível ali, você só paga com o seu saldo. Inclusive, se você quiser uma maquininha do Mercado Pago, eu vou deixar aqui o link da descrição com desconto especial para você, beleza? E é isso aí, meu amigo. Um cupom especial para você, para você aproveitar 50 reais de desconto. Eu acredito que só vai até hoje, então corre lá, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Falou, tchau!